E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo E hoje eu vou explicar para vocês como eu consegui esse título aqui que tá aqui na minha cabeça Beleza gente? Passou uma moto E vou explicar outra coisa para vocês Eu tô hoje com Azuma que ele é o meu aprendiz aqui, discípulo no jogo, no caso E tem muita gente que pergunta, pô Zubit, como eu consigo esses pontos de favor aqui ó, em reputação? Aqui ó, tem 200, 410 Pô, como eu consigo? O que eu faço? Eu pego um aluno Pega o meu aluno, entra aqui nas DG área, vou marcar aqui um aqui, ó. Vou marcar essa aqui, ó. Todos que dá pra marcar. Chamou aqui, proteja a Tena. Bom, vai chamar ele pra DG, ele vai vir, tem que montar a raid, o aluno vai ficar num, numa requinte santuária. Você tem é embora Vai entrar na DG, tu vai confirmando tudo, vai entrar na DG. É foda quando sai assim, nessa DG, pronto. É, Apocalipse de Auroni. Ó, vou confirmando tudo. Vocês vão lá, entrou aqui. ó. Nosso aluno vai para sala secundária. Entrou, Azoni? Azoni! Pode falar, amigo. Azoni? Azoni? A internet caiu. Ih, cara. tu não entrou na DG. Perdeu uma DG junto. Tá de sacanagem. Putz. Ah, vamos continuar gravando. Então gente, deu um erro aqui, a internet do Azume caiu e não conseguiu entrar na O <risos> que, que eu vou fazer? Ó, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Tem esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, eles droppam item, cara. Só pra quem abriu o abriu quadro. Então vem aqui, ó. Quem não quer nada, pega os itens. Oh, é. Boa. Tudo que tu, eu pego aqui eu guardo que é item importante. Às vezes dropa umas coisas. Umas coisas muito importantes. Essas luzinhas roxas aí, eu vou guardar tudo depois. Ó, oh, Tem outro quadro Vou lá pegar. Ó, oh, já foi lá, na casa, lá no quadro da Atenas, cara. Moça um safado. Então, vamos lá. Peguei aqui um quadro. A galera tá matando os bichos lá, tô pegando os bagulho que tem que pegar aqui. Vou vir aqui em cima, deixa eu ver se tem algum drop aqui. Não tem, vou voltar pra baixo. Então. Como é que eu peguei esse título, gente? Vou explicar aqui, não tem muito segredo, vocês vão fazer a arena galáctica, como eu falei para vocês aqui, todo mundo já sabe o procedimento, porém, no bronze, você quer ficar entre o ouro do bronze, que é, é, cara, não sei o nome do título, tem o um, tem um, tem um nome do título, tem que cair entre os 10 primeiros do bronze, como, como você faz ficar entre os 10 primeiros, pô, é difícil, não, você tenta ficar, a pontuação do, do bronze para prata vai até o 3, quando tiver quase upando no 4, tenta ficar mais próximo do 4. Se tiver mais próximo 4, não sobe pro 4, porque senão tu vai pro ranking de prata. Tenta ficar aí mais próximo 4, que tu com certeza vai pegar o título. Foi o que eu fiz. Eu fiquei no quase perto do ouro, só que não upei pro ouro, pro ranking de ouro, fiquei lá entre os, décimos, os, os 13 e mais. Provavelmente esse cara ficou faltando 100 pontos para pegar ouro. Esse cara deve ter ficado com bem menos, tipo faltando 20. Então os caras ficam tipo na beira de um pá. Mas só precisa ficar entre os 20 primeiros no Prata. No Oros, os 30 primeiros. No Divino, os 40 primeiro E no... Não, no Platino, os 40 primeiros. No Divino lá, que é o último lá, fodão. São os 100 primeiros. Esse título fica aqui na cabeça. Dura 7 dias. É bonitinho, é bom, eficaz. Então, é isso. Do aluno não vai ter como explicar. Porque nosso amigo caiu. Então, mas já sabe, vocês vão fazer exercício com seu aluno, montou a raiz, tudo, não tem muito segredo. Concorda, Arone? Arone, não, é... Azuma, Azumi. Azumi? Ele se botou. Oi. Então, é... Quanto fez, já tem quanto de favor, já, tu? Pode trocar isso por item. Eu vou aproveitar esses favor hoje para ver se eu troco para pegar a armadura negra. Eu, ensinar eu não sei nem onde ver isso. Você aperta a letra C. Reputação, aí vai a tá favor. Aqui tá lá embaixo. Bob, não. Tem uma caixa aqui. Então, pronto, peguei. Está neutro ainda. Tá neutro? Não tá subindo para a pontuação, não? Não. Hum. Tudo errado. Era pra ter subido. Eu acho que só sabe do mestre, então eu acho que só sabe como se forma. Sim. Pra se formar, tem que pegar nível 60 e tem que estar com mais de 30k de power. Uhum. Os dois dão uma pontuação alta, de favor. Então por favor você compra muita coisa boa. Não vou mentir para vocês. Então gente, esse aqui foi um vídeo rápido, porque não tem muito o que falar. Pessoal, só uma explicação rápida para responder as perguntas de vocês, espero que vocês tenham respondido as perguntas pergunta. E ah, a respeito sobre as lives, gente, por que tem gente que pergunta, por que eu não faço live de CDZ? Porque o CDZ ele puxa muito internet, e aqui eu tenho 4 mega de internet, então se eu estou conseguindo rodar, rodar esses jogos, puxa pouca internet. Tipo o Yu-Gi-Oh!, esse Digimon Unique que eu achei legal, por sinal esse Digimon Unique eu vou gravar dele sempre, que eu achei interessante. Então, eu sempre vou colocar o nome do, do vídeo. Cavaleiro do Zodíaco, vou colocar Cavaleiro do Zodíaco, vou colocar CDZ. Pra galera saber que é Cavaleiro do Zodíaco. Tudo bem, gente? E quando for Digimon, fica Digimon. Quando for Yu-Gi-Oh!, Então Yu-Gi-Oh! Então, pra galera saber. Sobre os vídeos de CDZ, eu vou gravar. É, três, dois vídeos. três vídeos por semana de CDZ. Essas são as promessas. Eu prometo fazer três de CDZ por semana. Vou ter fazendo alguma coisa sobre o CDZ. Alguma DG, alguma coisa engraçada, sempre vou trazer alguma coisa três por semana CDZ. O conteúdo é limitado. Agora está sendo limitado, enquanto eu não pega, conforme eu conforme pegando o nível, vai ter coisa. Então vai ter semana que eu consigo postar um vídeo todo dia. Então, vai ter semana que eu só consigo postar um por semana. Entendeu, gente? Eu espero que vocês tenham... É, tá entendendo? Então, sobre o Digimon, o Digimon Link, eu também não sei como vai funcionar o jogo. Então, de começo, conforme eu vou aprendendo, eu vou fazer um vídeo. Então, pode sair vídeo todo dia, ou pode sair vídeo uma vez por semana, ou duas vezes por semana, mas sempre vai ter vídeo todo dia. Só que eu não posso prometer que vou ser de Cabo Zodíaco, sempre, se vai ser de yu gi vai ser de CDZ, vai ser LOL. Eu sempre vou ter uma ideia para trazer um vídeo. Aí, vocês podem deixar nos comentários sobre o que vocês querem tipo um vídeo aleatório, alguma coisa, entendeu? É. Não tem como trazer muitos jogos pesados, jogos pagos, porque tá, tá difícil. trazer o máximo de jogos baratos barato e uma livezinha, jogos tipo, leves. Por enquanto, enquanto eu não volto a trabalhar, dá pra fazer, fazer umas lives todo dia, dá pra trazer é, bastante vídeo. Só que eu voltar a trabalhar vai ser tipo um vídeo mesmo por dia só, entendeu? Então galera, se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like. Então tá aí, foi!